Fala pessoal, então a gente dá continuidade às nossas aulas de matemática básica e nesse vídeo a gente vai falar da potenciação ou exponenciação como também é conhecida é, Antes, eu convido você a se inscrever no canal e curtir o vídeo pois isso aí acaba ajudando o nosso projeto, combinado? Então é, nessa aula a gente vai elencar algumas propriedades da potenciação, vamos trazer aqui algumas informações complementares em relação a esse assunto e finalizamos com a resolução de dois exercícios que é, são bem interessantes, que é, são questões de vestibulares é, que a gente precisa aplicar as propriedades que vamos trabalhar aqui na aula. Combinado? Então, vamos lá, é, vamos dar, vamos entender bem o que significa a potenciação, tá, ok? Então, olha só, pessoal, potenciação ou exponenciação representa qualquer multiplicação em que todos os fatores são iguais. Por exemplo, se a gente tivesse aqui 3 multiplicado por 3 multiplicado por 3, 5 vezes, ou seja, perceba que a gente tem aqui um produto onde todos os fatores são iguais. A gente pode representar esse produto da seguinte maneira. Vamos repetir esse fator, que é o 3, e vamos elevar esse 3 aqui a um valor, a um número, onde esse número representa a quantidade de fatores que existe nesse produto. Você deve concordar comigo que existe 5 fatores iguais aqui, certo? Então, esse produto pode ser representado dessa maneira. Então, aqui estaria a representação da potenciação. E você deve concordar comigo que o resultado dessa expressão aqui é igual a 243. Por quê? 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, 27 vezes 3 é igual a 81, 81 vezes 3 é igual a 243. Bom, observando essa expressão aqui, pessoal, o 3 é conhecido como base. Né? Então, essa expressão aqui, o nosso 3, é conhecido como a base da nossa potenciação. Então, a gente tem aqui a base. O 5, que é o, o, o valor que representa a quantidade de fatores, a gente conhece, a gente chama de expoente. Também é conhecido aqui como grau de multiplicidade mas o mais conhecido aqui seria o expoente e o resultado dessa operação ou seja o 243 aqui seria a potência tá ok pessoal então aqui teríamos os elementos que compõem a potenciação e para a gente generalizar pessoal e fica bem interessante a gente generalizar o que a gente acabou de fazer aqui é se a gente tem um número natural então a gente pode representar pela letra a esse a aqui é um número natural elevado a n, então, essa expressão aqui é a mesma coisa que a multiplicado por ele mesmo n vezes. Então, a gente pode até utilizar reticências aqui para dizer que continua, tá ok? Então, essa expressão aqui representa exatamente o que está sendo falado aqui, tá ok? Então, a elevado a n é igual a a vezes a vezes a vezes a, n vezes, então a gente pode até escrever aqui, ó. então n vezes, o n representa a quantidade de fatores que existe nessa, é, nessa multiplicação, tá ok? E como é que a gente lê o que a gente escreveu aqui? Bom, essa leitura se dá da seguinte maneira, vamos utilizar a base, então a gente teria aqui a elevado a n, tá ok? Então aqui a gente teria 3 elevado a 5, e quando esse expoente é 2 ou 3, a gente tem alguns nomes especiais, por exemplo, 4 elevado a 2, a gente pode ler como eu falei agora, 4 elevado a 2, ou também poderíamos ler da seguinte maneira, 4 ao quadrado, tá ok, pessoal? Se tivéssemos aqui 4 elevado a 3, 4 né? elevado a 3 também pode ser lido da seguinte maneira, 4 ao cubo, ou seja, quando a gente tem o 2 ou 3 no expoente, é, a gente pode utilizar esses nomes especiais. Beleza, pessoal? Então, a partir de agora, você já não vai errar mais é, quando é, se deparar com essa expressão. 4 elevado a 2 não é 4 vezes 2. Muita gente erra isso. 4 elevado a 2 é... É 4 multiplicado por 4 duas vezes. Esse 2 aqui, esse expoente, representa a quantidade de fatores. Tá ok? 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4. Então, você não vai mais errar, você não vai mais se confundir com esse expoente aqui. Tá? E é, a gente já pode agora conhecer algumas propriedades que são bem interessantes e a gente vai é, ver nessa aula também. E a primeira propriedade, podemos descer aqui um pouco mais, a primeira propriedade diz o seguinte, pessoal, zero elevado a qualquer número natural, e esse número sendo diferente de zero, é igual a zero. Estou dizendo para você o seguinte, ó, que zero, então a gente pode utilizar aqui, zero elevado a n, então, esse n aqui sendo qualquer número natural natural, com exceção do zero, o resultado dessa expressão vai ser zero. Né? Por exemplo, se a gente tivesse aqui zero elevado a 2, zero elevado a 2 é zero vezes zero, não é isso? Isso aqui vai ser igual a zero. Ou seja, independente da quantidade de fatores que a gente tem nessa multiplicação, o resultado vai ser zero. Lembrando que esse n tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque zero elevado a zero é uma indeterminação matemática. É um assunto que a gente trabalha lá no ensino superior, beleza? Então, isso aqui, não precisa se preocupar muito, mas entenda que essa expressão aqui vai ter como resultado, ou seja, como potência, o número zero. E a segunda propriedade diz o seguinte, pessoal, em uma multiplicação, onde as bases são iguais, a gente vai conservar essa base e vamos somar os respectivos expoentes. Por exemplo, se a gente tivesse aqui A elevado a M multiplicado por A, elevado a n, perceba que a gente tem aqui um produto envolvendo bases iguais. Esse produto aqui a gente pode resolver da seguinte maneira. Vamos conservar essa base, vamos repetir essa base e somar os expoentes. Então, a gente vai ter aqui m mais n. E lembrando um detalhe bem interessante, que a recíproca é verdadeira, pessoal. Estou dizendo para você o seguinte, que essa volta aqui, ela é a gente pode aplicar, ela é válida. E para a gente entender, vamos utilizar um exemplo bem simples. 2 elevado a 3 multiplicado por 2 elevado a 4, isso aqui nada mais é que 2 elevado a 7. Perceba que a gente tem um produto aqui onde as bases são iguais, então, a gente vai conservar essa base e somar os expoentes 3 mais 4 é igual a 7. Né? É fácil de entender isso aqui, pois 2 elevado a 3, você deve concordar comigo que é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 vezes 2, 3 vezes, não é isso? multiplicado aqui por 2 vezes ele mesmo, 4 vezes. Então, a gente vai ter que 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, perceba que a gente tem aqui, é, a base é 2 e vamos ter agora 7 fatores. Então, o expoente aqui vai ser igual a 7. Então, é fácil de entender essa propriedade. E a nossa terceira propriedade, ela diz o seguinte. Pessoal, numa divisão, né, quando a gente tem uma divisão de mesma base, o que, que a gente faz? A gente mantém essa base e agora a gente vai subtrair os expoentes. Por exemplo, A elevado a M dividido. Então, essa divisão pode ser dessa maneira, como a gente pode utilizar aquelas outras expressões que a gente viu na aula passada. Tá, okay? Isso aqui é uma representação da divisão. Então, quando a gente tem uma divisão envolvendo a mesma base, o que a gente vai fazer? Vamos conservar essa base. Então, a, gente, a base aqui vai ser a letra A. E subtrair os expoentes M menos N né? Então, a gente pode representar da seguinte maneira, m menos n é o resultado, tá ok? Então, a gente poderia até utilizar como exemplo aqui, né? É, podemos descer um pouco mais aqui, pessoal, para a gente representar isso aí. Olha só, 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 3. Então, aqui ó, a gente tem uma outra é, expressão que representa uma divisão. Isso aqui vai ser 3, né? então a gente vai conservar a base e subtrair os expoentes. 5 menos 3 é igual a 2. Então, isso aqui nada mais é que 3 elevado a 2. Tá okay? Então, é simples de entender. né? Então, a gente já conheceu aqui três propriedades. Vamos para as próximas. E a quarta propriedade diz é o seguinte, pessoal. Quando elevamos um produto a qualquer expoente, elevamos cada fator a esse expoente. Por exemplo, A vezes B. Então, a gente pode generalizar aqui por essas letras. Tá ok? A e B. A e B são números naturais. Então, quando a gente tem aqui o produto entre A e B, a vezes b, e elevamos esse produto a um expoente, podemos utilizar aqui a letra n, então, esse produto, né, essa expressão pode ser representada da seguinte maneira. Então, isso aqui nada mais é que a elevado a n multiplicado por b elevado a n. Então, a gente pode até utilizar como exemplo aqui, ó, 4 vezes 3. Então, a gente tem esse produto aqui, 4 vezes 3 ao quadrado, podemos utilizar aqui o 2 como expoente, 4 vezes 3 ao quadrado, é a mesma coisa que 4 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Pessoal, 4 vezes 3, você deve estar se perguntando, ora, eu não poderia aqui apenas multiplicar o 4 por 3 e elevar a 2, ou 4 vezes 3 ao quadrado, é a mesma coisa que 12 ao quadrado, que é 144. Sim, você estaria certo. Mas é interessante sim a gente entender que 4 vezes 3 ao quadrado, a gente também pode encontrar da seguinte maneira, elevando o 4 ao quadrado e multiplicando por 3 ao quadrado. Pois vai acontecer, né? vai ter problemas futuros que a gente precisa entender que isso aqui é válido, como a recíproca também. Então a volta aqui também é válida. Se você tiver uma expressão desse tipo aqui, você pode representar dessa primeira maneira aqui, tá ok, pessoal? Então, 42 vezes 32 é a mesma coisa que 4 vezes 3, tudo isso elevado ao quadrado. Quando a gente tem expoentes iguais, a gente pode multiplicar aqui as bases e elevar a esse expoente. Beleza? Então, essa recíproca aí, ela é verdadeira, ela é válida. Beleza? Então, aqui a gente tem a nossa quarta propriedade. Vamos para a quinta. E ela diz o seguinte, a quinta propriedade diz o seguinte, ó. quando elevamos um número na forma a elevado a n, a outros expoentes, o que a gente faz? Conserva a base né e multiplicamos esses expoentes. Por exemplo, se a gente tivesse aqui a, elevado a n, e essa expressão estivesse elevado aqui a um outro expoente, podemos chamar aqui de p, e essa expressão ainda estivesse elevado aqui a um outro expoente, podemos chamar aqui de q. Pessoal, como é que a gente resolve isso aqui? Bom, vamos manter a base, que seria o a, e multiplicar esses expoentes. Então, a gente vai ter aqui n vezes p vezes q. Então, a gente vai ter aqui n vezes p vezes q. Tá okay? Como exemplo, né? a gente pode, poderia utilizar aqui como exemplo, 2 elevado a 3, tudo isso elevado a 2 e tudo isso elevado a 4, como é que a gente resolve isso? Bom, vamos repetir o 2 e multiplicar esses expoentes aqui, tá ok? Então, a gente teria aqui 3 vezes 2 vezes 4 e o resultado seria 2 elevado a 3 vezes 2 é 9, 9 vezes 4 é igual a? 36. Então, o resultado dessa expressão aqui seria 2 elevado a 36. Pessoal, mas vale prestar atenção no seguinte detalhe. Olha só, a gente tem aqui A elevado a N, que está elevado a P, e tudo isso está elevado a Q, né? Isso aqui é diferente da seguinte expressão. A elevado a N, que está elevado a P, que está elevado a Q. Então, qual é a diferença entre essas duas expressões? A diferença aqui é que, o Q é o expoente de P e toda essa expressão aqui é o expoente de N. É diferente aqui, ó. perceba que o Q ele é o expoente de toda essa expressão aqui, pessoal. Então, essa expressão está elevada a Q. Aqui não. Aqui, o A elevado a N não está elevado a Q. Quem está elevado a Q aqui é apenas o P. P elevado a Q, então a gente precisa resolver cada expressão separadamente. Por exemplo... Se a gente tivesse aqui ó, 2 elevado a 3, que estaria elevado a 2, que estaria elevado a 2, isso aqui a gente resolve da seguinte maneira. 2 elevado a 2 é 4. Então, ficaríamos aqui com a seguinte expressão. 2 elevado a 3 elevado a 4. Não é isso E continuando, a gente teria aqui agora 3 elevado a 4. ok 3 elevado a 4 é igual a 81. Então, a gente ficaria aqui com 2 elevado a 81, pessoal. Então, é muito interessante a gente diferenciar essa expressão dessa expressão. tá ok? Combinado? Então, vamos agora conhecer a nossa sexta propriedade. E ela diz o seguinte, olha só. Potência gerada por a expressão do tipo aí 10 elevado a n é igual ao 1 desse 10 aí, seguido de n zeros. Estou dizendo para vocês o seguinte, ó, se a gente tivesse aqui 10 elevado a 2, como é que a gente resolve isso aqui? É bem simples. Vamos repetir esse 1 e colocar uma quantidade de zeros aqui que seja igual ao expoente. Então, a gente tem 2 como expoente, então vamos ter aqui 2 zeros, tá ok? Se a gente tivesse aqui 10 elevado a 3, vamos repetir o 1 e utilizar aqui, né, escrever 3 zeros, pois o expoente aqui é igual a 3. E assim sucessivamente, tá ok? Seguindo a mesma ideia. Isso é interessante a gente saber né, para facilitar os nossos cálculos, para a gente fazer de maneira bem rápida problemas envolvendo potências né, que são geradas a partir dessas expressões aqui. Seria interessante trazer aqui também algumas, algumas informações complementares. Olha só, a gente viu na definição, eu posso até descer um pouco mais aqui, pessoal, para ser potenciação, então, a gente pode até utilizar a expressão que a gente já conhece. Então, A elevado a N vai gerar uma potência que a gente chama de P, certo? Esse N aqui ele tem que ser maior ou igual a 2. Por quê? Porque para ter fatores, para ter um produto, a gente precisa de, no mínimo, dois fatores, certo? Então, esse N ele tem que ser maior ou igual a 2. Ou seja, com isso, eu estou dizendo o seguinte, ó, que quando aparecer no expoente o número zero ou o número 1, então a gente vai ter aqui situações especiais que a gente precisa aqui entender, tá ok? A elevado a 1, ou seja, qualquer número, esse A aqui é um número natural, qualquer número elevado a 1 é o próprio número, pessoal. Então, A elevado a 1 é igual a A, tá ok? Por exemplo, 2 elevado a 1 é igual a 2. Isso aqui é apenas uma informação complementar, tá ok? Então, 2 elevado a 1 é igual a 2. Qualquer número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui é interessante que a gente entenda isso, tá ok? Qualquer número natural elevado a 0, então, esse número natural sendo diferente de 0, para não cair naquela indeterminação que eu já falei, qualquer número natural diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. E fica fácil de entender, pessoal, porque essa expressão é verdadeira. Olha só. Você deve concordar comigo que qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Por exemplo, 2 dividido por 2 é igual a 1, certo? Então, a gente pode colocar aqui que 2 dividido por 2 é igual a 1. Só que 2 dividido por 2, se a gente for utilizar a propriedade que a gente acabou de ver de divisão envolvendo bases iguais, então, nessa divisão, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. A gente sabe que 2 nada mais é que 2 elevado a 1. Então, a gente vai ter aqui expoentes que são iguais. 1 menos 1 é igual a 1. Zero. Não é isso, pessoal? Ou seja, 2 elevado a 0 também é igual a 1. Então, aqui estaria uma explicação bem simples de o porquê qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Lembrando que esse número aqui não pode ser 0. E uma outra informação que eu gostaria de trazer para você é o seguinte. É, existe uma diferença entre menos 3 elevado a 2 e menos 3 elevado a 2, quando é escrito dessa maneira aqui. Olha só. Quando a base está entre parênteses, pessoal, eu estou dizendo para vocês o seguinte, ó, que o menos 3 é a base dessa expressão. Então, a gente vai ter aqui a base multiplicada por ela mesma duas vezes. Então, a gente vai ter aqui menos 3 multiplicado por menos 3 duas vezes. Tá ok? A gente vai aprender que quando a gente tem a multiplicação envolvendo... É, números negativos, ou seja, quando a gente tem aqui dois sinais negativos, o resultado dessa multiplicação vai ser um número positivo. Menos 3 vezes menos 3 é igual a mais 9. Tá okay? Enquanto que menos 3 ao quadrado, quando o menos 3 não está entre parênteses, esse sinal aqui né, ele não faz parte da base. Então, a gente tem aqui menos 3 multiplicado por 3. O 3 é a base. Então, a gente vai ter aqui 3 vezes 3 é igual a 9. Mas, como a gente tem sinal de menos aqui, vamos ficar com menos 9. Então, é interessante que a gente é, entenda essa diferença. O sinal ele vai fazer parte do produto quando ele está entre parênteses com a base. Tá, ok? É muito interessante que a gente entenda esse detalhe. Pessoal, essas informações são bem interessantes, que a gente é, conheça, bem como essas propriedades. Então, é, entenda bem, tente resolver alguns problemas envolvendo essas propriedades. No final da aula, a gente vai trazer aqui alguns exercícios que eu considero bem interessantes. Tá okay? Aproveite também para baixar a apostilha que tem alguns exercícios, está aí na descrição do vídeo. E vamos agora, eu vou trazer mais uma informação que é bem interessante, olha só, os números terminados em 0, 1, 5 ou 6, eles geram potências, ou seja, vão gerar números onde os algarismos das unidades são respectivamente 0, 1, 5 e 6. Eu estou dizendo para você o seguinte, que se o um número termina, ou seja, o algarismo das unidades aqui, né, termina em 0, Qualquer que seja esse expoente, o resultado, ou seja, a potência gerada, vai ser um número cujo algarismo da unidade também vai ser igual a zero. Ou seja, ele vai terminar em zero. Se esse número, ele terminar aqui, o algarismo das unidades, for um 1, um, dependente do expoente, o resultado, ou seja, a potência gerada, vai ter como algarismo da unidade vai ser também aqui o número 1. Se fosse o 6 aqui, né, teria, seria terminado em 6. Se fosse o 5 com o algarismo da unidade, seria terminado em 5. Aí você deve estar se perguntando, tá? mas se esses números aqui não terminarem nem com 0, nem o um 1, nem o 5, nem o 6? Bom, para responder essa pergunta, a gente vai responder aqui alguns exemplos agora, alguns exercícios. Tá ok? Então, vamos lá. O primeiro problema diz o seguinte, pessoal. Determine o número de algarismos do produto 5 elevado a 20 vezes 2 elevado a 25. Bom, então a gente tem aqui, podemos escrever 5 elevado a 20, não é isso? Então temos aqui 5 elevado a 20 uh, multiplicado por 2 elevado a 25. Olha só, se a gente tivesse como base o número 10, 10 elevado a qualquer uh, expoente, nada mais é que um 1 seguido de zero, né? a quantidade de zero seria igual ao expoente que a gente viu nessa aula. Só que a gente não pode fazer essa multiplicação, 5 vezes 2, por quê? Porque os expoentes são diferentes e a gente viu isso nessa aula, certo? Só que utilizando também a propriedade, a segunda propriedade que a gente viu nessa aula, você deve concordar comigo que 5 elevado a 20 é 5 elevado a 20, certo? Vezes o 2 elevado a 25, pessoal, nada mais é que o 2 elevado a 20, isso aqui eu estou fazendo para deixar os expoentes iguais, multiplicado por 2 elevado a 5. Eu apenas utilizei a propriedade da multiplicação, então, fazendo aqui o sentido inverso, 2 elevado a 20 vezes 2 elevado a 5, nada mais é que 2 elevado a 25. A gente viu isso nessa aula. Não é isso, pessoal? E isso aqui faz com que a gente tenha agora expoentes iguais nesse produto. E quando os expoentes são iguais, é, você vai ter... Como resultado aqui, 10 elevado a 20. E olha só o que a gente fez aqui, pessoal. É muito mais simples trabalhar, ou seja, saber a quantidade de algarismos é, de uma potência, quando a base dessa, dessa expressão é 10, não é isso? Então, foi isso que a gente acabou de fazer. Então, a gente vai ter aqui 10 elevado a 20 vezes... 2 elevado a 5, 2 elevado a 5 é igual a 32, concorda comigo? Então, a gente vai ter aqui 32 vezes 10 elevado a 5, ou melhor dizendo, 10 elevado a 20, não é isso? Isso aqui, essa expressão aqui, vai nos dar um número que seria igual a isso aqui. Ó. Então, a gente vai ter um 1, a gente repete o um 1, e a quantidade de zeros aqui vai ser igual exatamente ao número que está no expoente. Então, a gente vai ter aqui 20 zeros, tá ok, pessoal? Então, a gente vai ter aqui... 20 zeros, é a quantidade de zeros que a gente vai ter aqui, beleza? Então, temos um 1 e a gente também tem aqui ainda o número 32. Você deve concordar comigo que 32 vezes essa expressão aqui nada mais é que 32 seguidos aqui de é, 20 zeros, não é isso? Então, a gente vai ter aqui 20 zeros, ou seja, 20 algarismos que a gente vai ter é, formados aqui pelo número zero e ainda a gente vai ter aqui o 3 e o 2. Então, a gente vai ter aqui 22 algarismos no total. Beleza? Então, aqui seria o resultado, né? o gabarito dessa questão. Fácil, né, pessoal? Então, ficou fácil porque a gente transformou aqui, uma das bases aqui foi o número 10. Então, com 10, fica simples de saber quantos algarismos tem o nosso produto. Okay? Vamos agora para a nossa segunda e última questão. Pessoal, e aqui recai a resposta né, naquela pergunta onde a base termina com 9 e 4, ou seja, diferente de 0, 1, 5 e 6. Quando isso acontece, você tem que prestar atenção no seguinte, ó, olha só. 9 elevado a 99, esse problema aqui, ele está pedindo o algarismo das unidades dessa subtração aqui. Então, Vamos manter a calma e saber qual é o algarismo que termina, certo? Qual é o algarismo das unidades de 9 elevado a 99 e 4 elevado a 44? Bom, a gente primeiro vai ter que saber qual é o padrão que se dá nas é, potências onde as bases terminam com o número 9. Bom, vamos utilizar aqui ó, 9 elevado a 1. Você deve concordar comigo que é 9. 9 elevado a 2 nada mais é que 81. Se a gente continuar aqui, você vai ver que 9 elevado a 3, né? 9 elevado a 3, nada mais é que 729. 9 elevado a 4, se você continuasse, você vai ver que 9 elevado a 4, nada mais é que 6.561. Então, já dá, dá para ver um padrão aqui, pessoal. Olha só que interessante. As potências geradas cuja base é igual a 9, termina ou em 9 ou em 1, e vai terminar em 9 quando esse expoente for ímpar. Perceba que quando o expoente for ímpar, então aqui a gente tem 9 elevado a 1 é 9, 9 elevado a 3 é 729, então quando esse expoente for ímpar, o número vai terminar em 9, o algarismo das unidades vai ser 9, e quando ele for par, vai terminar em 1. Olha só que interessante, né? Então a gente sabe que o 9 elevado a 99, o expoente é um número ímpar. Então esse número, no algarismo das unidades, né? A gente vai ter mais algarismos aqui que pertencem a outras ordens, só que não nos interessa agora. Eu sei que no algarismo das unidades ele vai terminar em 9, já que esse expoente ele é ímpar. Não é isso, pessoal? Enquanto que o 4 elevado a 44, a gente vai ter que saber qual o padrão que se dá em potências geradas é, com bases é, iguais a 4. Então, a gente vai ter aqui ó, 4 elevado, com bases terminando em 4, né? Então, 4 elevado a 1, você deve concordar comigo que é 4. 4 elevado a 2 é igual a 16. O 4 elevado a 3, isso aqui nada mais é que 64, né? Isso é 16 vezes 4. E o 4 elevado a 4, só para a gente ter uma ideia, se já tem algum padrão, então 4 elevado a 4 é igual a 256. Então você vai perceber que 4 elevado a um número ímpar vai nos dar, como o, o algarismo das unidades, o número 4. E o 4, quando ele está elevado a um expoente par, ele vai nos dar como o algarismo das unidades, o número 6, então vai ser 4 e 6, 4 e 6, certo? E quando esse número é ímpar vai terminar em 4 e quando ele for par vai terminar em 6, ou seja, como 4 está elevado ao um número par e o algarismo das unidades aqui vai terminar em que, pessoal? Vai terminar em 6, não é isso? Então esse número a subtração entre o número 9 elevado a 99 e o 4 elevado a 44 vai nos dar como algarismo das unidades, e se é a única certeza que eu tenho agora, vai ser 9 menos 6, que é igual a 3. Olha só que interessante, né? Então, o algarismo das unidades desse, dessa subtração aqui vai ser, ou seja, vai ser igual a 3. Então, a gente não precisa saber, não interessa para a gente os outros algarismos desses números o importante é apenas o algarismo das unidades como pede o problema ok pessoal então eu espero que você tenha entendido é aproveite para se inscrever no canal ok aproveite para baixar é, é, a apostila é, A nota de aula que eu fiz Para essa aula aqui e para a próxima aula Vai estar aí na descrição do vídeo Ok? E é, aproveite Como eu falei, para curtir também o vídeo E continuar aqui no nosso canal Se inscrevendo, beleza pessoal? Então, até a próxima e Valeu!